Olá, sou a Cláudia da Notes, bem-vindos a mais um Drupal 8 Preview. Hoje vamos abordar o Views no Drupal Core. Tal como a página do Views, o projeto mais instalado Drupal, eh, anuncia, nós temos, a partir da, da versão Drupal 8, vamos ter o Views no Core. Significa que o Views não precisa mais de ser instalado, vai fazer parte da equipa de manutenção do core e vai, efetivamente, integrar com todos os módulos, como de certa forma já até aqui acontecia, mas de uma forma muito mais coerente, servindo também as views da administração e todo um outro trabalho base relacionado com o views. Este este módulo Contrib sempre foi reconhecido como sendo muito importante, indispensável nos projetos e daí ter sido integrado. A ideia partiu em maio de 2012 do próprio maintainer, Earl Miles, que achou que era o momento indicado para fazer esta integração e fazer com que o Drupal e o desenvolvimento do Drupal pudesse usufruir efetivamente das vantagens do VIEWS. Uh, Earl Miles, além do VIEWS, tem outros projetos como o CETULES PANELS e uh, propôs em maio um funding, portanto uma recolha de fundos para uh, suportar e apoiar uma pequena equipa na altura, o Daniel, o Tim, a Jess e ele próprio, o próprio Earl, uh, na uh, conversão e na passagem do, core, do VIEWS para o CORE. Esta iniciativa que começou por ser não oficial foi entretanto passada a oficial pelo próprio, pelo próprio Dries e em outubro de 2012 o Views fundiu com o Core e, e integrou o Core pela primeira vez. Foi uma data interessante e vai ser uma data que vai ficar na história do Drupal porque efetivamente o Views tem um uh, impacto grande nos projetos e em toda a filosofia e lógica Drupal. Uma nova página, uh, e porque efetivamente o Views passa a estar associado ao Core, foi criada um, e temos mais uma vez aqui uh, a lista dos elementos diretamente envolvidos uh, no Views Drupal Core, conhecido pelo VDC Views Drupal Core. Para além de, de termos aqui a indicação que efetivamente o Views está no Core, uh, temos uh, uma série de links úteis, uh, inclusive é para o Roadmap, que anuncia, para além da timeline, anuncia os momentos mais marcantes e as transformações que foram sendo feitas. Não estão datadas, mas efetivamente nós podemos ver uh, os progressos e toda a evolução relacionada com o desenvolvimento do Views e a sua passagem para o Core. Uh, Começou-se por fazer essa, essa, esse import inicial. Uh, uh, o Merge foi feito em Outubro e depois temos toda uma série de tarefas eh, que estão relacionadas, por exemplo, com a passagem e transformação dos TPLs, e isto não é exclusivo do Views, para o sistema Twig, temos também o sistema REST, o Data Serializing, temos eh, o, a, a transformação ou a possibilidade de clonar um, modificando o plugins, portanto, clonamos displays, mas uh, modificando a base do display, como depois vamos ver na demo e, um, e muitas outras uh, digamos, características que continuam por fazer, também nesta meta Views uh, em Drupal Core uh, consegue-se saber exatamente o que foi feito e o que está pendente no sentido de ajudar quem possa querer contribuir e elucidar quem possa querer contribuir para esta iniciativa. Como o Drupal agora integra o VIEWS, isso obriga a que toda a documentação do VIEWS, que até ao momento estava no próprio VIEWS e era mostrada através do Advanced Help, tenha que estar no próprio uh, Drupal.org e também nas, nas ajudas normais do Vius durante a instalação, durante uh, o, o normal procedimento. E um, o que fez a equipa de documentação foi efetivamente na área das, do guia da estrutura, criar uma secção uh, relativa ao Drupal 8 e um, indicar já o básico, para trabalhar com o Drupal, como indicam todos estes pontos deste book E, um, para já, não há assim uma grande diferença na forma de funcionamento e é preciso dizê-lo. O Drupal 8 é o herdeiro direto do Drupal 7, um, com a diferença de já estar no Core e de ter todas as conversões necessárias para, para funcionar com o Symfony e com outros sistemas uh, de routing, etc. Uh, há ainda um elemento interessante associado ao VIEWS, que foi um teste realizado também no ano de 2012, novembro, como aqui está indicado por Lisa Rex, um, em que um, o, o que se fez foi, com uh, alguns elementos uh, de níveis diferentes de conhecimento de Drupal, realizar testes de usabilidade. Isto revelou algumas uh, fragilidades do VIEWS, Uh, outros elementos que estão ótimos, uh, outros que precisam de ser otimizados. Foi feita uma, uma, uma lista e, efetivamente, o que, o que eu resolvi fazer foi um apanhado geral numa, numa tabela que nos permite, uh, efetivamente, ver o que uh, de positivo tem o views em relação a uh, uh, a recolha que foi feita nesse teste de usabilidade e o que precisa de ser melhorado. Esta lista faz esse resumo e indica também se eh, essa característica ou essa proposta de melhoria já foi concretizada no Drupal 8 ou não. Porque sendo o Drupal 7 e o Drupal 8 em termos de funcionamento e de interface, porque não houve mexidas até agora eh, com, eh, portanto, nas duas versões, Uh, o que é, o, as críticas e, digamos, as boas apreciações de um uh, interface são válidas imediatamente para uh, a outra versão. E é isso que se está a fazer, já a incorporar uh, estas melhorias no, no Drupal 8. E é isso também que vamos ver ao explorar o interface. Nós temos aqui uma instalação local do Drupal 8. Uh, e, tal como acontece no Drupal 7, o Drupal 8 vai uh, apresentar no seu menu principal uh, a estrutura e o Views. O Views já vem ativado e uh, pronto a ser utilizado com o interface ligado. Mas, evidentemente, que está a ser trabalhada a possibilidade de podermos usar nos projetos, ou podermos prescindir nos projetos, do Vius. E isso está a ser, digamos, trabalhado no presente. Acontece que, neste momento, se nós desligarmos o Vius, o sistema morre, porque ainda não conta com essa possibilidade. Mas isso será uma realidade no futuro. Entramos no Views e o que verificamos de imediato, e isto, digamos, já é um, um elemento uh, que foi alvo do... Uh, das sugestões uh, do teste de usabilidade, temos, uh, para além do look and feel do Drupal 8, os botões e todo este, este ar mais arrumado do, do painel de, de listas de visualizações, o que nós temos é efetivamente uma separação clara entre as views que estão ativas e temos a secção Enable, no topo, e temos a secção Disable. Isto não era assim tão claro no grupo 7, se lembram, porque estão todas misturadas, o que nós temos é as uh, Views uh, que estão Disable, estão com uma cor mais suave e, uh, e, digamos, isso foi uma crítica por parte das pessoas que utilizaram o Views, porque para elas não era perceptiva. Uh, outro elemento que vamos uh, encontrar e que salta imediatamente à vista é a presença imediata de três, uh, de, uh, três visualizações uh, que estão automaticamente Enable. E isto não acontecia no Drupal 7. Quando nós íamos ao painel das visualizações no Drupal 7, tínhamos simplesmente um, todas as views disabled, porque são views propostas, são estas, precisamente, e tínhamos também o front page disabled, neste momento ele está enabled, mas temos duas novidades que são a visualização de conteúdo e a visualização do utilizadores. Estas visualizações são, uh, precisamente, as relativas a content, para consultar todo o conteúdo, e uh, people, para consultar todos os utilizadores do sistema e vemos, aliás, pelo próprio PAF que assim é Admin Content, não o de Admin People List e o que acontece é que até aqui, até ao Drupal 8 não era possível modificar estas visualizações que vinham eh, standard eh, com a instalação do Drupal e neste momento elas estão disponíveis para poderem ser modificadas e adaptadas às necessidades, porque normalmente as pessoas Apreciam aquelas listagens pré-feitas, mas uh, necessitam de uh, modificar algum pormenor. Uh, isso agora já é possível. Outra novidade, e isto é mais ou menos transversal e também tem que ver com o look and feel, é este botão, o drop button, que eh, vai estar disponível em qualquer visualização que eh, criemos. E podemos assim concentrar as operações, eh, digamos, visualmente e não estar a criar ruído como eh, até que acontecia com todas as operações aqui listadas e eh, visualmente disponíveis. Em relação à, à secção das definições, não há novidade para quem costuma visitar esta secção e adaptar às suas necessidades não há aqui novidade, a lista já vimos que está muito mais arranjada e otimizada e entrando numa uh, visualização, e é agora para lá que vamos, uh, vou, vou mostrar antes o Wizard para, para que vejam. O uh, Wizard é, uh, precisamente quando nós adicionamos uma, uma View, temos esta ajuda, não é, este formulário de criação uh, da View. Uh, se repararem, e para aqueles que estão também habituados a utilizar o Wizard e que trabalham normalmente com o View não há uh, também aqui novidades. Há algumas críticas uh, relativamente uh, ao Wizard, por parte uh, que foram encontradas nos testes de usabilidade uh, e algumas melhorias serão implementadas, mas na base uh, este Wizard vai manter-se. Uh, entrando numa, numa visualização, tal como no Drupal 7 temos três colunas, mas temos uma novidade uh, que salta imediatamente à vista. É precisamente uh, o facto de nós termos o botão Save não no topo, mas aqui entre a parte de edição da visualização e o preview. E isto foi uh, expressamente pedido pelas pessoas. O facto de elas estarem a editar e depois muito focadas no preview, uh, fazia com que se esquecessem do save, que estava precisamente no topo. Aqui, uh, considera-se que é um, um, uma, uma posição de botões mais natural e mais útil para as pessoas. Outro uh, elemento que foi modificado uh, foi a designação dada ao Theme Info. Uh, esta um, informação, ou esta designação, não dizia nada às pessoas, elas não sabiam o que eram, apesar, apesar de reconhecerem o interesse uh, desta secção uh, e deste parâmetro aqui de, que indica as templates a usar para modificar o aspecto da View em geral ou de um campo específico da View em particular, um, acontece que as pessoas não, não sabiam o que era aquilo de Theme Info. Template uh, foi o, o, o nome sugerido e consideram que é mais, uh, digamos, mais direto, mais objetivo Outro elemento que um, que nós também temos aqui uh, modificado, e, e esse aí, digamos, tem que ver também com todo uh, o interface, não só de front-end, mas também de back-end, é o, um, o Layout Responsive. Se eu tentar, e vou neste momento, passar a, a comprimir uh, o espaço, se eu for comprimindo, reparem que o layout na parte da administração vai se adaptando, tanto que nós chegamos ao ponto de ter uh, colunas, uh, as colunas, as três colunas empilhadas. Portanto, esta, uh, este comportamento de layout responsive para a parte da administração também está já concretizado e realizado, inclusive é no painel do Views que, sendo tão, tão estruturado e tão em colunas, colocava algum, alguns problemas. Um, já, já vimos também uh, o Drop Button, uh, aquele efeito do botãozinho, uh, se nós consultarmos a página, Parem, é precisamente este botão, que tem neste momento as operações é editar e apagar de cada um dos itens de conteúdo listados e este botão, como estão a ver é um field que pode ser chamado em qualquer visualização que vai ser interessante ter este aspecto uniforme e condensado da informação Outra novidade e quando se fala em views fala-se em VBO em Views Bulk Operations foi criada um um field uh, para operações uh, massivas, portanto, que uh, é efetivamente o VBO e que nós também podemos uh, apreciar nesta, uh, nesta visualização de conteúdo. Ou seja, podemos neste momento também usufruir desta característica nova e, uh, e se, se atenderem aqui a um, a um aspecto que que, que também é novo e que é muito mais elucidativo, nós temos aqui informações bem mais interessantes acerca do comportamento dos campos. Estes três campos estão uh, escondidos, portanto, não estão a ser mostrados, e aparece uh, a secção, a indicação AIDAN, uh, o que é ótimo para dar a indicação para quem está a fazer site building e está a trabalhar com o view, saber exatamente o que é que se passa sem ter de clicar e analisar o uh, field. Uh, relativamente a outras novidades, e esta sim uma funcionalidade nova que uh, eu já senti falta pessoalmente em alguns projetos, é o poder clonar uh, uma view modificando o display. Se uh, nós atentarmos aqui na parte de, de, dos displays, nós podemos e continuamos a adicionar vários displays há um novo, que é o Embed, que é precisamente um display específico para embeber views em nós ou, ou noutras views e um, aqui o interessante é, além de podermos continuar e obviamente continuar a associar e a criar displays é o uh, podermos clonar, não uh, exclusivamente o, o que está selecionado, podemos até clonar uma página, mas cloná-la para, por exemplo, um bloco ou cloná-la para um attachment. Isto é o chamado clone as feature e uh, é uma vantagem enorme porque poupa imenso trabalho. Até aqui nós só conseguimos clonar uh, um, um display mantendo aquele... Uh, Aquele modo de display, se fosse uma page, era uma page, se fosse um bloco, era um bloco. Eu não podia clonar um page e transformá-lo num attachment. Neste momento isso é possível, como estão aqui a ver. Daí estas, estas muitas opções. Para além do, destes clones específicos, e que depois nós vamos ver numa demo mais prática, temos o uh, apagar, normalmente, o display e o uh, desligar esse display. Uh, e para já, uh, em relação às uh, novidades, ficaremos por aqui. Num próximo episódio, vamos ver então como trabalhar com uh, a Viu, vamos criar algumas, modificar e uh, verão que o, o trabalho está mais simplificado, embora na base o Viu se mantenha como nós o conhecemos. Até lá. Uh, obrigada por me escutarem.